E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a resolver algumas derivadas utilizando a regra de potência. Então, como podemos resolver a derivada em relação a x da função 1 sobre x? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos resolver juntos? Será que a regra de potência de derivadas se aplica aqui? Lembrando que essa regra nada mais é do que a derivada em relação a x da função x elevado a n e que nós pegamos esse expoente e jogamos para frente ficando com n vezes x elevado a n menos 1 essa aqui é a regra da potência para derivadas mas note que essas duas coisas não são parecidas nesse caso você deve fazer algumas manipulações algébricas e note que 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1 Portanto, eu posso escrever isso como a derivada em relação a x de x elevado a menos 1. E agora se parece com isso, né? Portanto, se aplicarmos a regra da potência, esse menos 1 vem para frente do x, e com isso vamos ter menos 1 vezes x, e elevamos isso a menos 1 menos 1, que vai ser a mesma coisa que menos x elevado a menos 2. Ou seja, a derivada dessa função em relação a x é igual a isso aqui. Vamos ver mais um exemplo? Vamos dizer que nós temos aqui a função f de x igual à raiz cúbica de x. E o que queremos saber é a derivada dessa função. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. De cara, você já olha essa função e você se pergunta, espera aí, como eu vou fazer essa derivada? Principalmente utilizando essa regra de potência. O segredo é reescrever isso aqui como uma potência. Você pode reescrever essa função f como x elevado a 1 terço. E se você utilizar a regra da potência para derivadas, esse 1 terço vem para frente do x, então vamos ter 1 terço vezes x elevado a 1 terço menos 1, e isso vai ser igual a 1 terço vezes x elevado a 1 terço menos 1, que vai ser igual a menos 2 terços, e, portanto, a derivada dessa função é igual a 1 terço vezes x elevado a menos 2 terços. E isso é bastante interessante, porque você pode utilizar essa regra de potência para resolver a derivada de outras milhares de funções. Vamos ver mais um exemplo? Vamos dizer que nós queremos aqui calcular a derivada em relação a x da função raiz cúbica de x² em x igual a 8. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Para resolver isso, nós temos que nos concentrar nessa parte aqui primeiro e depois utilizar o x igual a 8. E, de novo, nós temos que manipular isso aqui e transformar em uma potência. E a derivada em relação a x da raiz cúbica de x² pode ser escrita como a derivada em relação a x de x² elevado a 1 terço, ou seja, eu manipulei essa raiz e transformei nisso aqui. E eu ainda posso ajeitar essa parte. Lembrando que quando nós temos uma potência de uma potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Portanto, vamos ter x elevado a 2 vezes 1 terço, que é a mesma coisa que 2 terços. E podemos utilizar a regra da potência aqui, pegando esse 2 terços, e jogando para a frente do x, e isso vai ser igual a 2 terços de x elevado a 2 terços menos 1, e que é igual a menos 1 terço, portanto, 2 terços de x elevado a menos 1 terço. Substituindo esse x igual a 8, nós vamos ter 2 terços, que multiplica 8 elevado a menos 1 terço. Isso vai ser igual a 2 terços, que multiplica 1 sobre 8 elevado a 1 terço. Isso aqui é a mesma coisa que 2, já que 8 elevado a 1 terço é a mesma coisa que raiz cúbica de 8. E vamos ficar com 2 terços vezes 1 meio, que é igual a 2 sextos, e que nós podemos simplificar ficando com 1 terço.